Bom dia pessoal, estou aqui arrumando as malas, daqui a pouquinho pegando a estrada para São Paulo e hoje à noite estaremos realizando o workshop A Ciência dos Telômeros, Imunidade, Longevidade, e Rejuvenescimento e amanhã a Roda Quântica de Cura, as faces Ocultas da Saúde E depois de muita gente pedir, nós conseguimos que esse evento fosse transmitido ao vivo Contratamos uma empresa e você vai poder participar de qualquer parte do Brasil e do mundo fazendo um investimento simbólico de apenas R$ 47,00 para receber o link no Zoom, tá? Então, para você participar, é o seguinte, você vai ter que entrar no grupo onde nós vamos mandar o link do Zoom, que é o, o, o grupo Sampa Online. Então, você vai, se você tiver no Instagram, você vai digitar online, né? Digita online, nós vamos mandar o link do grupo é, Sampa Online. Lá no grupo, nós vamos disponibilizar o um link para você pagar os 47 reais e o link para você assistir a transmissão e você vai ficar com dois meses para ver e rever esse conteúdo muito especial que eu estaria apresentando e será uma prévia do treinamento de reprogramação quântica celular que faremos no sábado, então olha aí a dica, depois de muitos pedidos nós conseguimos a transmissão online para o Brasil e, no mundo. e o mundo. Então entra lá no grupo rapidinho, se inscreve, manda o comprovante para você se credenciar para estar comigo e a Eveline a partir de hoje à noite, a partir das 20 horas hoje à noite lá em São Paulo e, e amanhã a partir das 20 horas na Roda Quântica de Cura. Aguardamos você. Quem estiver no, no, no, no WhatsApp é só clicar no link e entrar no grupo.